Fala galera, eu estou aqui ó, no super carro, né? Tudo lado com um lá de 1950, velho, né? vou mostrar tudo para vocês aqui, antes de tudo já sabe, se inscreve no né? canal, deixa aquele like né? rapidinho, se você seu aí, Que eu consigo, colocar a câmera aqui dentro, se eu não levantar mais, eu lá, botar... deixa eu mostrar ele aqui, ó, em cima Que esperar aqui. Será? Vamos esperar. Vamos esperar. Vamos Vamos Mais um vamos Seria Vamos ver. Vamos ver. Vamos tava gravando, mas não tava gravando. Ah meu Deus do céu, eu um monte de botelho. Eu queria passar para aquele lado ali, né? só que tá protegido. Olha aquele carro ali, é o carro do Titanic, tá ligado? Deixa eu ver aqui Mas também é top, galera aqui esse livro. Muito de show. De show. Mas, olha essa. isso aqui. Aqui eu acho que é era cinquentinha daquela época. ser cinquentinha daquela época, tá ligado? E aí, tem mais ali, ó. O sinal aqui é o tamanho desse motor humano. Se liga, olha isso Meu Deus do céu Se liga Olha isso Eu sei que é grande, viu? Olha isso Vamos por ali E é isso, galera Deixa eu descer aqui Deixa eu descer aqui. E aí aqui embaixo tem mais modelos e ela é aqui. Olha o tamanho do escadete. Olha o tamanho do escadete. Olha o tamanho do escadete. Olha o aqui. Olha o tamanho do Olha o Olha Olha Basicamente Ó Sim Os cantizões Aqui tem uma monte de ó, vários. E é isso basicamente, galera Nossa, cara, só eu vou, vocês. Eu vou mostrar mais um lá em cima Porque eu pensei que tava gravando e não dava Beleza Mas agora vai dar certo Olha isso E ele tá tratando ali, ó É isso. Seguinte, e se você ainda não se inscreveu no canal, já sabe, se inscreve no canal, porque isso é muito importante, beleza? Vamos aqui comigo que eu tenho um negócio pra mostrar para vocês, esse dele aqui, ó, comentando aqui, Eita. e aqui tem o, o continental 1979. Entendeu? Como eu vi naquela velha, ele é muito bom pra você aqui. Deixa eu vir aqui pra vocês, deixa eu virar, deixa eu virar. Vir Sim, os mesmos carros do Elvis são aquele rosé, o preto, o branco. Não sei se eu já te falei isso. Não, falou não. Assim, não. E, e aquele é. azul ali, é dele também? Não. Sei não E galera, eu falei, eu, falei pra, eu falei pra vocês que esse carro o tempo todo era do Elvis, né? Esse carro que era de quem? Não sei de quem era, mas... Não é do Elvis? Não. Do Elvis é esse? É, exato. Esse é o mesmo... Esse é o mesmo modelo do casamento dele, né? Ah tá. Galera, eu, falei, eu tava falando pra todo mundo de virar aqui calma. Galera, eu tava falando o tempo todo que esse carro aqui é do Elvis. Mas na verdade a moça acabou de falar, não foi? Esse. Que esse aqui, ó, é esse aqui que é o do Elvis, que no caso é o do casamento tem, dele. É, é o mesmo modelo do casamento dele. Ah. tem o preto, que foi o mesmo carro que ele ah. deu pra Priscila Presley, quando eles estavam namorando ele. Ah. Que é o um que é o dourado via Rins. Não, esse, preto. Do, esse preto aqui, esse, do, preto. esse preto aqui, galera uhum. Se liga Dos bancos vermelhos, né? E esse aqui? Esse, é. esse rosa aqui? É o mesmo carro que ele deu pra mãe dele de presente Um Cadillac de tipo, Essa cor aí, rosê É a mesmo uhum. cor, mesma cor de vestido Que ela usava Tô ligado. Que daí ele mandou a Cadillac fazer Então, é. tipo assim, ele tinha uma linha de casa né? Sim, era tudo Cadillac Até porque ele era garoto de propaganda na Cadillac Ah, tô ligado tudo explicado aí pra vocês, espero que eu não tenha confundido todo mundo. Então é isso, beleza? Tamo junto!